Ideia do PT, manobra para fatiar a votação foi concebida há duas semanas Diferentemente do que tentaram fazer parecer A estratégia de fatiar o julgamento da filha de uma puta não foi adotada de última hora na verdade, tudo foi parte de um grande acordo entre Renan Calheiros e os vagabundos do PT para livrarem a barra da Dilma e ao mesmo tempo livrar também o arrombado do Eduardo Cunha e o próprio Renan Calheiros, que estão ameaçados de serem caçados e perderem seus direitos políticos. Mas o mais absurdo dessa história foi ver o Petralovski, ops, é, quer dizer o presidente do STF Ricardo Lewandowski que presidiu o impeachment no senado acolheu o pedido para fazer duas votações do mesmo impeachment Pois é isso sim é que foi um verdadeiro golpe na constituição brasileira mas o que pouca gente sabe é que um ministro do STF também pode ser alvo de um processo de impeachment a lei 1079 a mesma aplicada em Dilma prevê o impeachment para o um ministro que for inteligente ou que proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Aliás, fica a dica para o bananão do Temer. Já pensou se o Lewandowski é afastado do STF e o Temer indica o juiz Sérgio Moro para ocupar o seu lugar? Ao mesmo tempo em que moralizaria o STF, daria uma mensagem ao povo de que não tem medo da Lava Jato. Aí sim, a popularidade desse não iria pras alturas. Hashtag muro no STF. Cunha diz em carta a deputados que já foi punido e que cassação vai destruir a vida dele. Ah, coitadinho, quanta injustiça, né? Estão vendo? O acordão entre o PT e o PMDB está abrindo uma brecha para que Cunha também seja beneficiado com a manutenção dos direitos políticos, caso seja caçado. E aí, Petralhada, tão felizes com o golpe? Imaginar que ainda tem idiota útil fazendo protesto nas ruas, vandalizando patrimônio público e privado para defenderem esses bandidos. Não pode, pô. E por falar em bandido. Delcídio depõe em Curitiba e diz que Lula comandava a corrupção na Petrobras. O Zacarias do Planalto, quer dizer, Deusídio do Amaral, passou dois dias em Curitiba depondo na Justiça Federal e afirmou que Lula não só sabia como comandou o esquema de corrupção na Petrobras durante o seu governo. É Lula, a única coisa que pode te salvar da cadeia agora é o câncer. Hashtag Lula na cadeia. Após rivalizar com táxi, Uber cria rota de 6 reais em São Paulo e põe ônibus em alerta. Pra alegria dos consumidores e desespero dos chupadores de rolo do estado, o Uber começou a testar nesta semana a tarifa fixa de 6 para o uso de carros em sistema compartilhado, uma espécie de lotação em rotas pré-definidas com até Quatro passageiros no veículo. Quem não gostou nada dessa história, foram as empresas de ônibus, que estão morrendo de medo de perder o monopólio e a mamata do governo, com subsídios que chegam a 2 bilhões de reais só na prefeitura de São Paulo. Aliás, tem candidato na capital paulista dizendo que o Uber é ilegal e indicando que deve proibir o aplicativo se for eleito. É, pelo visto os paulistanos já sabem que não vão votar nessas eleições, né? E pra finalizarmos essa edição... Cauã Raymond participa de Adnight Night e diz que prefere Ivete a Cláudia Leite. É, mesmo é... E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então se inscreve aí e arregaça esse like. Ah, e não se esquece de dar aquele apoio financeiro ao canal, porque aqui não tem subsídio de prefeitura para bancar essa equipe não. E segunda-feira tem mais.